Olha, eu não tenho nada contra hipnoterapeutas e hipnólogos e hipnose de uma maneira geral, inclusive eu, eu, eu tenho vários amigos que são, né? então eu não, né? não tenho nada contra. Meu nome é Simone Simão, eu sou sofróloga, esse é o Calma Gente Calma. E se por acaso for a primeira vez que você está assistindo esse canal, bem-vindo ao meu canal. Esse é um canal onde eu falo sobre saúde mental, eu falo sobre emoções e eu falo bastante sobre a sofrologia, que é uma técnica... E justamente nesse vídeo eu vou explicar a diferença entre a sofrologia e a hipnose, que é uma técnica que serve para várias coisas, como voltar a dormir melhor, controlar a ansiedade, controlar as emoções ter uma melhor autoestima, etc, etc. A sofrologia é uma técnica que é bastante conhecida na França, que é o país onde eu moro, foi aqui na França que eu conheci a sofrologia, que eu me tornei sofróloga, e agora eu estou querendo justamente levar a sofrologia para o público brasileiro, para você, para que você também possa aproveitar é, de todos os benefícios dessa técnica, que é extremamente simples e fácil de usar. Eu falei lá na introdução que eu tenho vários amigos que são hipnoterapeutas, e eu realmente tenho, não é, não é uma brincadeira, não é só uma maneira de falar. Mas, inclusive, eu tenho vários amigos que são hipnoterapeutas e sofrólogos também. O que é uma informação bastante interessante, porque se as pessoas se deram o um trabalho de aprender as duas técnicas, é porque provavelmente elas são complementares ao mesmo tempo que elas têm. Alguma diferença que é suficiente para que as pessoas queiram aprender as duas. Antes de começar, aquele protocolo de base do YouTube, se você gostar desse canal, se você gostar desse vídeo, se inscreve no canal, isso é super importante para justamente poder desenvolver mais e mais o canal e que mais e mais pessoas conheçam a sofrologia. E se você gostar do vídeo, dá um like nele e manda ele para outras pessoas que podem também se interessar por todas essas técnicas interessantes e alternativas. Se você já assistiu um vídeo meu, um dos primeiros vídeos que eu tenho aqui no canal, que, que o título dele é o que é sofrologia, eu não vou refazer o vídeo aqui, mas rapidamente você entendeu que a sofrologia, ela tem várias origens. A pessoa, o, o, a pessoa que criou a sofrologia, que era um médico neuropsiquiatra, ele na época já praticava a hipnose e ele enriqueceu a sofrologia com ele se inspirou da hipnose, ele se inspirou também de outros métodos que já existiam, de relaxamento, de psicanálise, etc., que já existiam na época, nos anos 60. A sofrologia e a hipnose são duas técnicas, então, que são meio primas uma da outra, né? Elas têm muitos pontos em comum. E um dos pontos em comum, o principal ponto em comum, e se você já fez alguns exercícios de visualização, porque em sofrologia tem dois tipos de exercício. Se você já fez exercício de visualização, que eu já disponibilizei vários aqui no meu canal, se você ainda não tentou, se você ainda não testou, teste, porque você vai gostar. Se você já fez esse exercício, você já percebeu que eu tenho uma maneira de guiar os exercícios, que é, eu falo com uma voz que é bem meio que né, pausada, monótona e tal, não tem muito ritmo na minha voz. E é justamente esse o ponto, o grande ponto em comum entre a sofrologia e a hipnose. É essa voz pausada, essa maneira de falar, né, que não tem muito ritmo, justamente para levar a pessoa a um estado de consciência que é diferente do estado de consciência que a gente está quando a gente está acordado, prestando atenção nas coisas. A gente está no nível de vigilância que é bem mais próximo do sono. Né? Esse é o grande ponto em comum entre a sofrologia e a hipnose. As duas técnicas se praticam num estado de consciência modificado. O que, que é o que diabos é um estado de consciência modificado? Não tem nada de mágico, não tem nada de esotérico. Um estado de consciência modificado é simplesmente um estado de consciência diferente do que você está agora. O estado de vigilância no qual a gente pratica a sofrologia e a hipnose são bem próximos do sono, ou seja, você está num nível de atenção, de vigilância que é muito mais baixo do que o que você está agora. É simplesmente um estado de relaxamento profundo. Agora as diferenças entre hipnoterapia e sofrologia. Só fazendo um parêntese, de maneira nenhuma eu estou fazendo esse vídeo para dizer que a sofrologia é melhor do que a hipnose. De forma alguma, são duas técnicas que são complementares, que são interessantíssimas, mas que são diferentes. E nesse vídeo eu vou abordar, então, a partir de agora eu vou abordar as diferenças entre as duas. Não significa que a sofrologia é melhor, que a hipnose é melhor. Significa que elas são diferentes, algumas pessoas vão se adaptar melhor com a hipnose, outras vão se adaptar melhor com a sofrologia. E se isso ficou claro, fecha parênteses e vamos então para as diferenças entre as duas. Primeira diferença. A hipnoterapia é uma técnica muito mais direta. Eu tinha, uma, eu tinha uma professora que dizia que a hipnoterapia era uma técnica meio que paterna e a, a sofrologia era uma técnica um pouco mais materna, um pouco mais... você sugere, você acompanha. E a hipnoterapia é muito mais direta. Lembra que eu falei do estado de consciência modificado? Em hipnoterapia, ele está um pouquinho mais abaixo... O nível de consciência está um pouquinho mais baixo ainda do que em sofrologia. E a grande diferença é que na sofrologia eu não vou em momento nenhum ter acesso ao seu inconsciente. Já com a hipnose eu tenho acesso ao seu inconsciente. Quer dizer, eu não, porque eu não sou terapeuta. Mas o terapeuta vai ter acesso ao seu inconsciente. a prática, o que isso vai mudar quando eu estou ali trabalhando com uma pessoa? Isso vai mudar uma coisa muito importante que é o tempo de duração de um acompanhamento. O tempo de duração de um acompanhamento em hipnose, em teoria, vai ser bem mais curto do que o acompanhamento em sofrologia. Em sofrologia, não tem um tempo certo, tá? Algumas pessoas precisam de cinco sessões, seis, sete, oito, doze, dificilmente mais do que isso, porque é uma terapia breve, mas não é. Eu não tenho acesso ao seu inconsciente. A sofrologia é um processo. Você vai aprendendo coisas, você vai desaprendendo hábitos e você vai sempre conscientemente mudando, você vai se conscientizando dos seus atos, dos seus pensamentos e você vai conscientemente mudando esses hábitos, esses pensamentos, essa forma de agir. A hipnose vai ser muito mais direta, ela vai diretamente conversar com o teu inconsciente, então às vezes uma só sessão já funciona. O que é bastante interessante, óbvio, que a gente vive numa sociedade que tá todo mundo sempre com pressa, a gente sempre quer ir rápido, e quando a gente está desesperado, a gente quer, e é normal, um resultado rápido. O que vários amigos hipnoterapeutas disseram pra mim e, mais uma vez, não estou dizendo isso para denigrir a hipnose, porque nem sempre é o caso, inclusive, é que como justamente não existe um... a pessoa não está necessariamente consciente do porquê ela mudou, ela simplesmente mudou. Pode ser que esse, esse resultado positivo, essa transformação, essa mudança, dure menos, né, ela dure menos tempo do que a transformação com a sofrologia, que foi uma transformação mais passo a passo. Por exemplo, um acompanhamento para uma pessoa que quer perder peso. Obviamente que nem a sofrologia, nem a hipnose ajudam a perder peso em si, mas elas ajudam a você se conscientizar da sua relação com a comida. Geralmente quando a gente come de maneira excessiva, tem algo ali no nível emocional para você trabalhar. E é isso que, é, que é a hipnose e a sofrologia vão fazer. Por exemplo, uma pessoa que aprende, a controlar a gula, digamos assim, com a hipnose, vai ser direto, ela vai fazer uma sessão, duas sessões no máximo, e acabou, ela já não tem mais um apetite tão, tão grande assim, depois dessas duas sessões, dessa uma ou duas sessões. Já com a sofrologia, mas ao mesmo tempo ela não... foi muito rápido, assim, o resultado é tão rápido, que, mais uma vez, pode ser que isso dure um mês, dois meses, e que dali a algum tempo ela tenha alguma... alguma algum período difícil na vida dela e que ela volte a descontar as tristezas, tristezas e frustrações da vida dela na comida. Já com a sofrologia vai ser mais devagar, você vai precisar de um mês, dois meses talvez, depende da pessoa, para fazer esse trabalho. A gente vai fazer um trabalho sobre a motivação, sobre justamente controlar né, a pulsão pela comida, então vai ser algo mais demorado, mas que também não é tão demorado, né? se você pensar que é, em dois meses você pode resolver esse problema, é, eu acho que, que é um problema que geralmente já dura muitos anos, eu acho que continua sendo um, um período de tempo relativamente curto. Mas, enfim, é mais longo que a hipnose. Mas a pessoa vai entender, ela vai se conscientizar, ela vai mudar pouquinho aos pouquinhos e tem grandes chances que esse resultado acabe sendo definitivo, que ele dure para sempre. Outra grande diferença entre a sofrologia, e a hipnose é que em sofrologia, como eu disse lá no início do vídeo, tem dois tipos de exercício. E um deles, você já conhece, você já entendeu que são os exercícios de visualização, e o outro tipo de exercício são os exercícios de relaxamento dinâmico. E isso não tem em hipnose, tá? Relaxamento dinâmico são exercícios de sofrologia, você também pode praticar aqui no meu canal, tem vários exercícios já que eu coloquei, eu sempre coloco relaxamento dinâmico, então você, basta você clicar que você vai ver. Você, se você já conhece, você já viu que são exercícios que se praticam geralmente em pé ou sentado, e você tem movimentos do seu corpo para fazer. Você vai fazer um movimento com o seu corpo associado à respiração, então você movimenta o seu corpo ao mesmo tempo que você respira, você inspira, expira, e em seguida você para e se observa. Esse tipo de exercício não tem em hipnose. E isso é uma parte, é metade de uma sessão de sofrologia. Então, para a gente, o relaxamento dinâmico é algo muito importante. E eu acho que é realmente um grande, uma grande vantagem que a sofrologia tem em relação à hipnose. Porque esse tipo de exercício de relaxamento dinâmico são exercícios que você vai parar para se observar. Primeira coisa... São exercícios que ajudam você a tirar o excesso de estresse, o excesso de ansiedade, o excesso de medo, tudo aquilo que você carrega, que é muito pesado em você. Esse tipo de exercício vai te ajudar a se relaxar física e mentalmente. Os dois estão ligados. Então, se você fizer um movimento para expulsar as tensões do seu ombro, dos seus ombros, por exemplo, se você fizer você vai estar também expulsando as tensões mentais. Não tem como separar o corpo e a mente, eles são juntos. Uma tensão mental provoca uma tensão física e uma tensão física provoca uma tensão mental. Então isso são coisas que você pode facilmente é, resolver com os exercícios de relaxamento dinâmico, que são exercícios curtos, tá? Então você vai se relaxar, é, expulsar o excesso de ansiedade, você vai também aprender a se observar muito mais, a se escutar. São exercícios que foram inspirados é, da meditação também, da contemplação. Então você vai começar a entender muito melhor o seu funcionamento, se escutar. E quando a gente aprende a se escutar, a gente muda de vida. Porque quando você aprende a se escutar, parece besto o que eu estou falando. Você vai fechar os olhos, fazer um movimento e em seguida se escutar. Mas dessa pequena escuta do seu corpo, em que você se dá conta que você está com calor, que você está com a perna formigando, que você tá com o coração batendo mais rápido, você vai criar o hábito de se escutar e aos pouquinhos você vai conseguir escutar muito melhor as suas emoções. Você vai conseguir é, escutar muito melhor o que você realmente está sentindo nas diferentes situações da vida. E aí quando alguém vier te desrespeitar, quando alguém falar grosso com você, você vai saber reagir, porque você não vai mais conseguir fingir para você mesmo que não está acontecendo nada. Então, aprender a se escutar é algo que a gente faz com o relaxamento dinâmico e que me parece é, um ponto bastante interessante da sofrologia. Sem contar que esses pequenos exercícios são exercícios que você pode refazer em casa, em situações difíceis. Quantas vezes eu fiz esse exercício dos ombros é, antes de falar com o meu chefe? antes de enfrentar uma situação difícil. Quantas vezes eu não parei para fazer um exercício de respiração, é, justamente também antes de enfrentar um momento difícil, ou antes de dormir, porque eu sabia que eu não estava no estado mental muito propício para achar o sono facilmente. Então são pequenos exercícios que duram 5 minutos, 8 minutos, e que vão te ajudar, que você pode integrar no seu cotidiano, para te ajudar a ter uma maior harmonia entre o corpo e a mente. Se você estiver interessado pela sofrologia, aqui no meu canal, como eu já falei, tem vários exercícios. Não se esqueça de se inscrever no canal, de mandar esse vídeo para algum amigo que você acha que possa se interessar sobre esse assunto. E volte sempre aqui, porque tem sempre novos vídeos todas as semanas, falando sobre sofrologia, saúde mental, exercícios, visualizações... Tudo para melhorar o seu estado, a sua harmonia entre o corpo e a mente. Então um grande abraço e até breve. Tchau, tchau.